Bora conferir os principais lançamentos de games agora de dezembro, né? Dezembro, como vocês sabem, não costuma ser um mês muito forte de lançamentos, mas ainda assim a gente separou alguns lançamentos que a gente tá esperando bastante agora pra esse mês já começando no dia 7 de dezembro com o lançamento do Final Fantasy XIV Endwalker que vai sair para Playstation 4 e 5 e PC. E depois de um adiamento de algumas semanas, né, a gente finalmente vai ter o lançamento do Endwalker e esse sem dúvidas é um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos pela galera que curte MMO. A nova expansão do Final Fantasy XIV vai trazer aqui várias novidades, né, a nova classe DPS Reaper e a nova classe classe de Healer Sage. Há possibilidade de criar um personagem masculino da classe viera e a gente vai ter novas áreas no game também. Né? A região de Garlemaldia Capital Imperial Tavnair e a cidade de Hadzatran. E o game também vai ter novas dungeons, um novo modo PvP e a raid de nível alto de dificuldade, né? Pandemônio. Olha, nos últimos meses eu joguei mais de 100 horas do Final Fantasy XIV, então eu nem preciso comentar para vocês como eu tô animado para essa nova expansão. A gente deve trazer a expansão aí mais para frente no mês, então fiquem ligados aí no Canal. Hein? E galera, lembrem também de dar um like nesse vídeo e se inscrevam aí no canal se não são inscritos, cliquem no sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos aí do canal. E aí, o segundo game que a gente separou aqui nesse mês é no dia 8 de dezembro o lançamento do Halo Infinity, que vai sair para Xbox One Series e PC. E nesse dia a gente vai ter o lançamento oficial do game, incluindo a campanha para a gente jogar com Master Chief. E a beta do multiplayer ela foi lançada agora em novembro, então a gente já teve a oportunidade de jogar aqui no canal. E quem quiser conferir, é só clicar no card que está aqui aqui em cima que tem o link da nossa Live na noite do lançamento da Beta e olha eu curti bastante a experiência provavelmente a gente vai ter mais conteúdo de Halo Infinity aqui no canal e fica um lembrete aí para galera que o game ele vai estar tá incluído no Xbox Game Pass no dia do lançamento aí no dia 9 de dezembro a gente tem o The Game Awards 2021 e a galera costuma chamar esse evento de o Oscar dos games né e assim como no ano passado a gente vai ter a cobertura completa do evento aqui no canal eu confesso para vocês que o que mais me anima no The Game Awards é que vários estúdios preparam anúncios e surpresas para esse dia, né? A gente tem uma expectativa aqui de mais de 40 anúncios de games durante o evento. E quem quiser acompanhar tudo, desde a premiação até os anúncios de lançamentos, fica ligado aqui no canal, porque a gente vai cobrir o The Game Awards em live aqui no Bulldog Nerd. E eu também não sei se vocês sabem, né? Mas se aí você decidir ser membro aqui do canal, além de ter acesso a emojis e selos exclusivos, você participa também de um sorteio de gift card todo mês, exclusivo para os membros do canal. E o um sorteio desse mês vai rolar durante a nossa live de cobertura do The Game Awards, então quem quiser participar é só virar membro e conferir as regras que estão aqui na descrição do vídeo. Aí no dia 14 de dezembro a gente tem o lançamento de Among Us para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series. E eu lembro quando o game virou febre a gente trouxe algumas lives aqui no canal, né? Agora vai sair a versão para consoles, então provavelmente mais gente vai começar a jogar. E o jogo ele vai ter crossplay entre as plataformas e para galera que assina o Game Pass, já fica a dica aqui que ele vai estar tá incluído no catálogo no dia do lançamento. E o último lançamento que a gente separar aqui pra vocês, no dia 16 de dezembro, o lançamento do Five Nights at Freddy's Security Breach, que vai sair pra Playstation 4 e 5 e PC. Eu sei que tem bastante gente esperando esse lançamento no canal, né, e esse game ele vai ser todo ambientado num shopping. Aqui a gente vai controlar o Gregory que ficou preso nesse shopping durante a noite, né, então a gente vai ter que usar o máximo ali da furtividade e tudo que tiver no nosso alcance pra gente conseguir sobreviver. E aí, galera, o que, que vocês acharam dessa lista de games mais esperados agora pro mês de dezembro? Não costuma ser mesmo o mesmo forte em lançamentos de games, mas a gente tem também o The Game Awards, né? Então comentem aqui pra gente saber o que, que vocês mais estão esperando para esse mês. Lembre de dar aquele like no vídeo e até a próxima!